Oi todo mundo, eu sou a Isa e sim, esse é mais um vídeo reclamando do Covet. não, não era o que eu planejava, eu planejava fazer vídeos de looks diferentes depois que liberou os acessórios, planejava fazer o look monocromático, mas a coveteira não tem paz. O jogo não tá sendo o que a gente queria, ele não tá sendo aquele refúgio gostoso e aconchegante pra nossa quarentena, pra nossa vida, pras nossas ansiedades, né? Muita gente pediu pra eu falar sobre o passe Covid Collection, que é o que tá no título desse vídeo, e sobre tudo o que tá acontecendo. Então a gente vai começar do começo hoje. Eu não fiz planejamento, então eu vou falar, assim, o que eu acho, porque, sinceramente, eu, eu não sei nem o que eu acho ainda, na verdade, eu não parei pra analisar. Mas vamos começar do começo. Eu avisei. Eu avisei que o COVID ia se tornar um jogo pay to win. Não, não é esse o começo que eu queria falar, na verdade, só, quero, só, só quis dizer que eu avisei. Muita gente reclamou e tudo mais, Falou: ih, eles são uma empresa, eles têm que lucrar. Só falei que tava se tornando pay to win e agora a gente teve a confirmação, né? O começo é que, um tempo atrás... Não sei quanto, mas faz um tempo Eu parei vendo aqueles pacotes De flashback, né E Aqueles pacotes que tem, às vezes Durante a série, foi em alguma série Inclusive, aquela do de quem Que era o marido lá Não a última, ai, ah, não sei, aquela que era tipo Um reality show, eu acho que foi nessa Eu lembro de ficar analisando e falar Cara, mas não tem nenhum COVID collection desses pacotes, né, porque é R$3,90. Não é tão caro. Eu acho caro, na real. Tipo, ah, é um dólar nos Estados Unidos, né? Poderia ser mais barato aqui. Se tivesse um balanceamento, mas também eu não sei muito bem como é que isso funciona, porque eu ainda não tenho um jogo postado na Play Store, na App Store. Mas eu fiquei pensando, né? Tá, não vale tanto a pena. Tipo, vale a pena se são itens caros, mais de 1900 daí sobe bastante guarda-roupa. Mas e por que que não tem COVID Collection nesses pacotes? Conversei com algumas amigas e elas falaram que também estranharam que não tem, mas, gente, se tem que alguma vez, se antes tinha, eu não sei, tá? Eu tô falando da, da experiência que eu tive, que eu estava refletindo. Eu já achei isso estranho, né? Por que, que Covid Collection tem um pacote? Por quê? Bem esquisito, assim, suspeito. Beleza. Aí a gente foi passando a vida, né? E a gente tava pedindo, inclusive eu até fiz um vídeo, galera, eu fiz um vídeo falando sobre Covid Collection deveria ter estação, eu vou deixar aqui o link, faz tempo já que eu fiz esse vídeo, ele não tá... Nem traduzido, nem em inglês Então é uma coisa comum da comunidade Todo mundo pedia bastante E daí eles decidiram Pegar isso e monetizar Muda pra Isa desenvolvedora Agora, foi uma ideia Assim, ah, poderia ser melhor Mas foi uma ideia bem bem M de como monetizar isso que tem mil jeitos de monetizar um jogo. Eles não precisavam pegar um ponto que a comunidade pede muito e falar, cara, você vai ter que pagar por mês pra ter isso aqui. Não, isso é ridículo, sabe? Ainda se fosse tipo, 30 reais, mas pra vida inteira. Cara, eu ia comprar com certeza Eu gastaria 30 reais pra minha vida inteira Usar um negócio Eu não comprei o reforço de ingresso Que foi 14 reais, 15 reais E é pra vida inteira Eu falei pra vocês, eu recomendo pra todo mundo Que é gastar alguma coisa no COVID, gasta nisso Então eu achei que foi um pouco muito assim Mesquinho que eles fizeram né um, Tipo, por que que eles precisariam Dessa renda mensal? Tem alguma coisa errada? Covet nunca teve nada mensal Sempre se virou com os acessórios, com os pacotes e com compra de dinheiro no real no geral. Na verdade, compra de dinheiro, não por causa do cash, né? Mas aí que tá. Eles tiraram o cash, então. Será que as pessoas estão comprando mais diamantes? Eu tenho certeza que sim. Óbvio que não deve ter aumentado demais, assim, mas as pessoas devem estar começando a comprar mais diamantes do que elas compravam antes quando tinha o cash. Então, por que que o Covid vai precisar de mais uma renda pesada mensal? Por que que ele não fez isso, tipo, vitalício? Será que tá dando algum problema? Será que as marcas estão saindo? Será que alguma marca faliu por conta da pandemia e saiu e não... sabe? Tem muitos fatores aí envolvidos nisso que me fez pensar que... Foi uma jogada meio, muito estúpida, assim. Tudo bem eles monetizarem isso. Tipo, é uma ideia boa, entendi. Inclusive, pro meu jogo, eu já tinha pensado, ó. As pessoas da minha equipe podem confirmar, estão no meu Discord da equipe e tudo mais. Eu tinha pensado, cara, liberar um valor bem baixo, assim, tipo, 50 centavos ou um real, por peça que você queira... Que ela fique sem estação pra sempre. E daí você pode escolher quantas peças você quiser. E você vai selecionando por peça. Porque às vezes tem alguma Covid collection, por exemplo, que você não vai usar. Então seria mais inteligente a gente poder escolher. Mas enfim, essa, essa foi a minha ideia de monetizar. Eu realmente pensei. Por isso que eu não achei tão grave quando eles monetizaram isso. Só que tinha que ser vitalício, cara. Plano mensal, beleza. Você vai pagar. Vamos ver aqui. Juntos, vamos analisar. Apareceu na minha cara. Eu até ignorei ele. E eu não peguei o, o treco de sete dias aqui. Cadê? agora você pode usar as suas peças e tudo mais. Aí você lê aqui o que que tem. E você pode ganhar um melhor visual, best look, top look. E pode usar qualquer COVID collection em qualquer looks Ok, eu vou pagar R$18,90 por mês. Só pra isso, eles não vão prometer mais coisas pra mim. Eu tô fazendo um plano mensal com o jogo. Agora... A Isa, jogadora, caso vocês não tenham pegado a troca de personalidade. Eu tô assinando um plano mensal com o um jogo, que normalmente você assina quando você quer ser VIP em algum jogo. E quando você é VIP em algum jogo, cara... Meu Deus, eu, eu acho que eu nunca fui... Não, eu já fui em Stardoll e Clube Penguin. Mano, vale muito a pena. Porque daí é um negócio, assim... Abre um mundo pra você quando você é VIP em algum jogo. Meu, o Stardoll nem era muita coisa assim, mas era muita coisa assim. Sei lá, gente, inclusive... Quase derrubei o celular. Inclusive, eu quero fazer um vídeo jogando Stardot, porque eu fiquei muito muita vontade de jogar Stardot esses dias. Mas Clube Penguin também tinha muita coisa que dava pra fazer, sendo VIP. Essa coisa de você pagar algo por mês pra um jogo está muito atrelado na ideia de VIP que a gente tem na cabeça de jogos anteriores. Então, o COVID vem e joga esse treco na nossa cara. Passe COVID. Primeiro que passe, seria uma vez só, né? Tipo, seria um ticket. Foi isso que eu li. Não, é um passe, tipo... O que é de século? Um crachá que você bota no pescoço... E você pode entrar em qualquer lugar. Aí que tá. Tudo que ele tá me mostrando aqui, gente, vamos analisar. Isa é desenvolvedora agora. Vamos analisar aqui. Dourado com preto. Essa ideia do preto dourado. Dessa coisa minimalista. Glitter, coisa chique. Ouro. Isso lembra VIP. Isso lembra área VIP. Passe. Ah, isso aqui, ó. Tem até um, uma argolinha, tipo, pra você realmente... Ah, eu posso entrar em qualquer lugar. Toda a identidade visual disso aqui, o nome. Ele tá com a ideia... De VIP atrelada nele Volta pra jogador agora Então o que acontece, eu vou assinar isso, vamos supor Eu não quero só o que você falou aí, entende? Ou até porque que eu assinaria o passe COVID Collection É bastante coisa ter a COVID Collection sem estação. É, é bem legal Mas cara, você vai pagar R$18,90 por mês só pra isso, velho. R$18,90 por mês, cara em dois meses, você, cada dois meses você pode comprar um acessório. E vai ser seu pra sempre. Não tá muito balanceado isso, mas de qualquer jeito, tudo que ele tá me trazendo aqui é basicamente você vai se tornar uma jogadora VIP. Se eu vou pagar R$18,90 por mês pra um jogo, eu quero que tenha uma estrelinha na minha foto de perfil. Eu quero que minha foto de perfil tenha uma borda, que quando eu voltar apareça lá. Olha só, ela é VIP, ela paga. Eu quero ter a certeza que eu vou ganhar Best look e top look, não só uma suposição. Eu quero ter certeza que toda vez que entrar uma peça nova do Covet Collection, eu ganho essa peça. Quero ter certeza que ao comprar o Passe Covet Collection, que me torna uma jogadora VIP, eu quero, além de ter a opção de usar todas as Covet Collection em qualquer estação, eu também ganhe a coleção inteira. Cara, isso é nada mais que justo. Você vai pagar todo mês, eu quero liberá-lo, eu quero ganhar toda a coleção e eu quero receber toda a peça que vem por mês. Pronto, gente. Fazendo assim, isso valeria. Valeria a pena gastar. Agora, analisando isso, prestem atenção comigo. Vocês... Eu sei que tem muita gente aqui também que me assiste, que faz jogo, que é designer, que trabalha com arte, que, que é artista, no caso. Que trabalha com identidade visual. Gente, vamos analisar isso juntas, cara. Eles estão vendendo uma ideia... Que não vale tanto assim. Que não é nada. Essa ideia não é nada. Essa é a minha opinião sobre o passe. Aí, só um adendo aqui, um parênteses pra galera chata não encher os Cara, ninguém tá falando que eles não devem ganhar dinheiro. Ninguém tá falando que eles não devem colocar um negócio pra ganhar dinheiro. Talvez nenhuma assim pessoa que esteja falando. Mas eu não estou falando isso. Eu, como desenvolvedora, acho que a gente tem que encontrar formas muito criativas de monetizar o jogo. o jogo ficar livre pra todo mundo, mas ainda assim a pessoa querer comprar aquilo, sabe? Não ela precisar. Eu detesto a ideia da gente precisar comprar alguma coisa pra jogar um jogo. Eu gosto da ideia da pessoa se encantar com alguma feature, alguma coisa que tem no jogo e falar nossa, eu vou comprar. Marketing, gente, eles são uma empresa mesmo, eles têm ganhar dinheiro? Tem, mas quem disse que eles não estavam lucrando esse tempo todo? Eu tô apontando os erros, eu tô apontando que eles poderiam ter feito de diferente, eu tô apontando que atualmente isso aqui não vale a pena, mas poderia valer a pena com todas essas mudanças que eu falei. Se alguém quiser traduzir o meu vídeo, eu vou ficar muito feliz, porque eu não tenho tempo pra traduzir o vídeo mais, mas eles poderiam ouvir isso, ia ser muito legal. Ok, vamos voltar pra problematização no geral aqui, né? Teve passe-covet. Aí agora, como se não bastasse ter esse passe covid eles estão empurrando o abaixo. Então, até colocando essas bordinha aí. O que eu acho de você enfiar uma coisa goela abaixo? Como eu falei, eu não acho legal você ter que precisar comprar alguma coisa dentro do jogo. Eu acho legal você olhar e falar, nossa, compensa. Eu acho que compensa, vou comprar. Eu acho muito legal essa sensação que muitos jogos trazem na gente. A gente olhar uma coisa que nem quando eu comprei o negócio da votação. Quando você compra, você se sente realizado, você fica feliz e você não odeia eles por você ter comprado. Porque você apenas gostou da oferta que, teve, que aconteceu ali. E eu gosto da ideia da gente se encantar com algo. Então assim, eles enfiando essa porcaria ela abaixo não tá me fazendo ficar encantada por isso. Tô falando com ódio. isso aqui é pastorinha meu, eu tenho, eu tenho todas as peças eu consigo ainda fazer um look e colocar joias caras e tipo, ir bem na votação inclusive eu vou mostrar pra vocês o look que eu fiz do daily, acho que começou assim ó, esse aqui, eu usei uma peça com a collection só, porque eu tinha comprado naquele dia do bug, e eu não tinha usado ela ainda e assim, ai, ah, eu tirei 4.15 não, foi uma nota horrível mas com meus bônus ali até que foi bom quase foi sim. então assim, tem como jogar sem comprar um negócio, sem problema algum, então a gente pode entrar nos dailies e fazer nosso look sem gastar dinheiro real só que não é dessa forma que eu vou me encantar, que eu vou achar legal que eu vou desejar o passe COVID não é dessa forma, assim isso tá dando um sentimento de raiva em cima do jogo isso não é legal, aí além de tudo isso você entra aqui, e ah, e favoritas da coleção COVID, ó, parece que que é sempre preto e dourado, aí aparece aqui toda a coleção COVID pra gente comprar gente, tá, e cadê as peças da Disney que todo mundo pede cara, as pessoas pedem Faça um pacote só com peça da Disney que eu comprava. Nem que fosse 30 reais. O que o Covid faz? Monetiza a coisa errada, né? Nossa, falta pouca coisa pra eu completar, né? Tô feliz. Mas enfim. Cara, 10... 10 reais? Os pacotes normalmente é 3,90. Ó, do nada, gente, eles estão adicionando um valor muito alto nas peças do Covid Collection. Obviamente que é por causa do passe. mas... Pô, 10,90, velho. Isso daí é pacote de... de virada de estação, É pacote... Nossa. Mas o que que é isso? Isso aqui é forçação de barra. Só que eles falando, ó. Oh, você quer jogar? Você vai ter que comprar, ó. Olha aqui, ó. Compra, compra, compra. 10 reais. 10... Oh, 10 reais, é barato, meu. 10 reais. Você já tá pagando R$18,90, né? Cara, qual o problema? Se você tá pagando R$18,90, você deveria ganhar tudo isso aqui de graça. Eu não sei porque eu não peguei o passe, mas me fala, hein, Quem pegou. Tô te jogando com os olhos primeiro. Me fala se você ainda tem que comprar. Essas peças. Ou se você tem algum desconto nisso aqui. Véi, você não tem desconto nisso aqui? Se você não tem, você tá sendo palhaça de pagar o PassiCovid. Desculpa, eu tô falando a verdade aqui. Você tá pagando R$18,90 por mês pra chegar que ainda tem que pagar mais dezão. além Menos se você tem toda a coleção completa. Mas enfim. Essas são as minhas opiniões. Eu sinto que tá faltando eu falar de alguma coisa. Ah, eles são uma empresa, eles querem lucrar. Mas tem muitas outras formas de lucrar. Em cima de um jogo desse. Eu, batendo o olho aqui, consigo pensar em 10 formas diferentes de lucrar só com a Covid Collection. E assim, tá bem chato eles colocarem esses deles... Essa forma que eles estão fazendo de forçar você a comprar algo, isso é um jogo pay to win. Então querendo ou não, eu avisei e, e tá desanimando, desanimando muita gente também, porque eles tiraram o cash enfiaram, não enfiando coisa na nossa guela que a gente não quer. É possível jogar o jogo, claro, sem gastar nenhum tostão. é possível, você não vai ter as melhores coisas, você não vai ter os vestidos mais caros, talvez daqui 5 anos você consiga comprar algum, mas tem como jogar. E eu acho que a gente vai jogar até o máximo, assim. Tem muita gente que já deixou de jogar. Essas são as minhas opiniões. E agora eu quero saber as opiniões de vocês. O que vocês acharam de tudo isso? O que vocês acharam do que eu falei? Por favor, peguem o que eu falei aqui no vídeo. Não distorçam, né? Porque tem gente que adora distorcer as coisas que eu falo. Peguem o que eu falei aqui no vídeo e dê sua opinião em cima disso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise, da crítica. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu comentário. Tchau!